As reuniões do Rotary e da Comissão de Emancipação aconteciam aqui, no Salão Paroquial. E que também é um marco religioso em nossa cidade. Ao criar o distrito, foi dado o pontapé inicial para emancipar Primavera. Não foi fácil. De um lado, a força política de Pochorel no Estado, principalmente na Assembleia Legislativa. Do outro, o poder econômico, que já era evidente em Primavera. O ponto de discórdia eram os limites. Só o bom senso fez de primavera um município promissor, sem prejudicar a arrecadação de Pochorel. Eu fiz parte da comissão, a gente criou uma comissão. Uma das, das coisas foi marcar uma reunião com o prefeito de Pochorel, que então era o Lindeberg, e foi começado a... a, a determinar, assim, aonde que seria possível fazer as divisas. E foi feita muita discussão a, com Cuiabá, Cuiabá estava aqui, e, e aí é, Pochorel não queria perder umas áreas de lavoura, porque aí, aí já estava desenvolvendo, e, e aí a gente chegou diversas reuniões, idas a Cuiabá. Teve no primeiro momento, assim, Pochorel não, não, não, assim, não, não acreditava que realmente acontecesse. Eu acho que o prefeito de lá teve dificuldade de até aceitar, porque era uma, um distrito que estava se criando, que estava fortificando o município. E no momento que pediu para começar a querer emancipar, é, enfraqueceu o município. E na parte da emancipação, na né, época do distrito, foi e tal, nós tivemos uma participação muito ativa, muito, muito. Nós não falamos uma reunião, não. A hora que tinha que falar com o governador do estado, a hora que tinha que ir lá na assembleia, a hora que nós tivemos que buscar o IBGE, que na época era a matriz de, era Rio de Janeiro, nós pagamos, fretamos o avião para trazer o pessoal do IBGE, para mostrar que nós tínhamos condições de, de, de emancipar a primavera. Então surgiu a ideia, ó, vamos emancipar. Aí nós reunimos o Darnes com o doutor Sabino da Santa Adriana, mandou vir um... um o IBGE do Rio de Janeiro para fazer um levantamento para ver se tinha condição de emancipar. E foi o que aconteceu. Partiu dali e foi emancipado em 86. Eu fiz parte da Comissão Pró-Emancipação. É, nós encaramos uma dificuldade bastante grande. Tá? Só que era toda, todo o pessoal que fazia parte, era um pessoal ativo, um pessoal que veio de uma região bastante desenvolvida. Então nós encaramos essa bocada com coragem, com gara. E fizemos muitas viagens para Cuiabá, né? conversar com o governador, com os deputados. A ansiedade era muito grande, nós queríamos desenvolver isso aqui. E tudo que estava sendo feito naquela época era o povo daqui que construiu, que fez, que ajudou, porque é o governo aqui nunca fez nada. Quando nós recebemos a notícia que o governador havia assinado o decreto, chovia torrencialmente e nós saímos abaixo de chuva a pé. É. Darnes, eu e mais uma outra pessoa que não me recordo bem, estávamos presentes, fomos para lá, que nós acompanhamos para e passo todo esse processo chegando lá 40 minutos antes de começar a, o processo de votação... O processo nosso, junto com o de sorriso, ainda não estava na, na, na Assembleia Legislativa. Exatamente mais uma artimanha do deputado, provavelmente do deputado Elbertão é Spinelli, por ser filho de Pocharel e a ele não interessava essa emancipação, que esse processo não fosse a julgamento naquele dia, que não fosse votado naquele dia. Numa rápida manobra do presidente, juntamente conosco, pegamos o carro do presidente, fomos rapidamente ao IBGE, trouxemos de lá todo o processo e colocamos, faltando cinco minutos, de começar a votação, e mesmo assim, com todo o processo ali, ele não conseguiu pegar aquele processo que estava por cima da pauta, jogar como último processo, foi preciso mais uma vez a interferência do presidente Darnes para que nós pudéssemos realmente colocar na, na pauta de votação. Conse Chegava, era um processo é, que não tinha como você parar. Não votou, foi aprovado. Eu nunca, em nenhum momento eu fui contra a emancipação de primavera, porque eu, eu tinha consciência que aquilo era... É, é... Não tinha como, seria tampar o sol com a peneira, não tinha como você segurar a emancipação de Primavera. Eu só discordava dos limites. Tanto quando eu assumi a prefeitura em 82, se não me falha a memória, o primeiro projeto de lei que eu mandei para a Câmara foi a criação da subprefeitura de Primavera. Após vários embates políticos, intermináveis reuniões, a grande decisão, que foi a emancipação, se deu através da vontade política dos deputados o Biratã Spinelli e Francisco Monteiro e do então governador, Júlio Campos. E me muito bem de dar, com as comitivas que iam lá, mas eu como filho de Pochorel, eles mostraram o mapa e eu falei, olha, você tem que deixar uma parte aqui de cima para Pochorel não ficar só com a parte do Coité para lá, que é mais para a pecuária. E eu sei que vocês são trabalhadores, honrados, vocês vão fazer isso é, é daí um futuro grandioso. E muitos não aceitaram bater o pé e queriam pegar um pedaço muito grande de, de, de Pochorel. Eles insistiram, insistiram e falaram, bom, então, se for me desculpar, se não tem votação, vamos entrar num acordo. Depois de muita demanda, de marchas, eles realmente aceitaram aquela proposição nossa, minha, que era o presidente da Comissão Territorial, dos municípios de Mato Grosso. Deus me deu o privilégio de pertencer à bancada do Partido Democrático Social na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, no período de 83 a 90. Neste período, foram criados diversos municípios dentro do Estado de Mato Grosso, dentre os quais o município de Primavera. Dentro deste processo, nós tivemos a aprovação do decreto legislativo que autorizava a realização do plebiscito me fiz presente no plebiscito, participei, visitei todas as sessões eleitorais, tive o primeiro contato com o eleitor indígena do estado de Mato Grosso e naquela oportunidade senti o quanto a população desejava e ansiava ver Primavera transformada em município. Em razão disso, voltamos para Cuiabá e atendendo a solicitação do Darnes, e do Nelson, nós tivemos a responsabilidade de, da condução do processo até alcançarmos o desiderato final, que era justamente a aprovação e a criação daquele município. Estava começando a ter muita renda, a exaturia do distrito de Primavera, já com produção de soja, produção de, de arroz, produção de milho, enfim, começando aquele desenvolvimento econômico muito forte. A, encaminhei o pleito para a Assembleia. E o deputado Chico Monteiro começou a, a balizar a, a, a ação e trabalhar os demais colegas parlamentares no sentido de fazer com que realmente pudéssemos aproveitar o ensejo que Mato Grosso estava emancipando outros municípios. Tanto é verdade que no dia 13 de maio de 1986, quando nós, após uma longa luta na Assembleia Legislativa, conseguimos é, criar o município de Primavera, e sancionamos a Lei 5.014, criando o município de Primavera, junto com Primavera, saíram outros 23, 24 municípios em Mato Grosso. Muitos deles até sem condição muito também, porque a única forma de nós conseguirmos fazer Primavera ser emancipado era criar outros, era transformar outros distritos também que não tinha tanta população necessária, porque parece que o mínimo naquela época era 5 mil habitantes para criar um município, ou 2 mil eleitores, um negócio assim, 500 casas no perímetro urbano, tinha uma série de medidas que eu não me lembro nesse momento, mas que primavera não cumpria a legislação.